Certificação energética. Você já deve ter visto em anúncios de imóveis para arrendar ou vender em Portugal. Mas vamos entender melhor o que é e como devemos usar essa informação? O que é certificado energético? Bom, primeiro vamos entender o objetivo. Um dos objetivos do certificado energético é sugerir medidas que melhorem a eficiência energética do imóvel, resultando numa redução de consumo de energia. O que é bom para o planeta e para sua carteira, uma vez que representará um alívio no orçamento mensal ao reduzir a despesa com energia. Então, estamos na busca da eficiência, que é a obtenção de resultado esperado com o menor custo possível. Portanto, essa informação não é relacionada diretamente se você vai passar frio ou não no imóvel, e sim o quanto vai gastar, se for preciso, para não passar frio ou calor. O Certificado é um documento que avalia a eficiência energética do imóvel de uma escala de A+, muito eficiente, a F, pouco eficiente, emitido por técnicos autorizados pela Agência para a Energia, ADN, Organismo Público que Regula a Certificação Energética de Edifícios, SCE, Contém informação sobre as características de consumo energético relativa à climatização e águas quentes sanitárias. Indica medidas de melhoria para reduzir o consumo, como a instalação de vidros duplos ou refor reforço no isolamento, entre outras. O documento é válido por 10 anos para edifícios de habitação e pequenos edifícios de comércio e serviços. Depois dessa data, é preciso requerer novo certificado. A classe de eficiência energética média em Portugal é C, abaixo daquilo que hoje é exigido aos edifícios novos, que é um B-, a quarta da escala, há, portanto, um grande potencial de melhoria. A importância do vidro duplo O vidro insulado ou vidro duplo é muito conhecido pelos benefícios acústicos, mas o desempenho térmico é uma das suas principais características, aumentando em 100% o isolamento. Ele é bastante eficaz para equilibrar a temperatura porque a câmera de ar forma um vácuo e o calor se propaga com mais dificuldade nessa condição. Utilizando o vidro insulado, é possível aumentar as áreas envidraçadas sem comprometer o conforto e o consumo de energia elétrica do ar condicionado. Ele aumenta em mais de 100% o isolamento térmico, elimina a condensação de umidade sobre o vidro, bloqueia o efeito de parede fria e aumenta o conforto junto ao vidro. Com o uso de vidros de proteção solar, diminuem até 70% as perdas de calor através do vidro, economizando energia e reduzindo a emissão de CO2. O isolamento térmico impede que o ambiente interno perca calor e fique frio quando as temperaturas externas estão baixas, ou que fique quente quando as temperaturas externas estão elevadas. Isso tem o objetivo de garantir um ambiente mais confortável e saudável. O trabalho de isolar a temperatura é fundamental para economizar energia e, consequentemente, custos. Além do conforto, isso pode trazer uma economia de centenas de euros por ano. Como é calculado o desempenho energético do imóvel? A classe energética indicada no certificado energético é calculada com base nas características construtivas do imóvel orientação, paredes, pavimentos, cobertura, portas e janelas a existência ou não de aproveitamento de energias renováveis, a forma e sistemas de ventilação natural ou mecânica, a eficiência e o tipo de combustíveis usados nos sistemas de climatização e produção de águas quentes sanitárias. Com base na tipologia do imóvel, o certificado energético apresenta uma estimativa das necessidades anuais de energia primária, que traduz o consumo de energia necessária para manter a habitação em condições de conforto, climatização e para a produção de água quente solar. Não inclui a energia despendida na iluminação e pelos eletrodomésticos. Mas o que será que distingue, então, uma casa com classe de eficiência a mais das restantes? Uma casa a mais privilegia três aspectos. O primeiro é a qualidade dos edifícios, das paredes, das janelas, do desempenho térmico e isolamentos. Só os edifícios feitos na última década passaram a dar mais importância a esses fatores. O segundo ponto é ter um edifício que tenha equipamentos de elevado grau de eficiência e baixo consumo de energia. O terceiro diz a respeito aos atributos de energia renováveis, ou seja, os três aspectos que fazem o edifício seja a mais são a sua competente utilização de energias renováveis. Na prática, essa escala irá nos ajudar na escolha do imóvel no arrendamento ou na compra, mas de maneiras diferentes. No caso do arrendamento, considero que devemos ter maiores cuidados e procurar escolher um imóvel com boa eficiência, pois não podemos ou devemos fazer obras no imóvel. Já na compra, o potencial de melhoria de certificação energética pode ser uma oportunidade, já que algumas alterações como a colocação de vidros duplos e isolamento das portas e janelas podem aperfeiçoar a eficiência e conseguir melhores resultados em conforto e redução de custos. Espero que as informações tenham utilidade para você. Outro problema nos imóveis pode ser homofo. Assista o vídeo acima que fala do tema ou veja uma playlist de cidades de Portugal.